Fazer aqui uma, uma gotinha, uma gotícula. Agora eu pego aqui o lápis vermelho. Faço essa divisão aqui no meio. Agora eu pego aqui o lápis seis. B, faço isso aqui, Escureço esse embaixo. E agora pego essa parte de cima, escureço só um pouco. um pouquinho, Agora vamos pegar a caneta caneta gel branca gel g 2l y faz assim <música> Fazer uma gotinha de água aqui Espacinho no meio. Vamos tentar fazer um espaço aqui com a borracha. Queridos, olha a gotinha de água aí, bacana, né? Então, na próxima aula a gente vai fazer o rosto molhado, tá? Eu prometi, eu vou cumprir, tá bom? É, o curso completo desse vídeo, dessa, dessa flor toda, como eu fiz aí detalhadinho, como vocês estão vendo, está no primeiro link na descrição, tá bom? É o curso de desenho realista mais fácil da internet. É preto e branco e colorido, tudo de uma forma simplificada, de uma forma prática, tá bom? Corre lá, corre dentro, corre daí. Curte, compartilhe e tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau.